Fala, fala galerinha, e é isso eu sou Norberto é. e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de novembro. com Animais Fantásticos de onde habitam. O filme chegou aí eu corri pra ler esse livro, que na verdade é, é assim, é um livro que estudam com ele em Hogwarts e ele vai trazer tipo, um catálogo com todas as criaturas fantásticas. E não tem o que falar porque não existe uma história aqui. Durante a leitura desse livro eu só conseguia pensar J.K. Rowling, você tem problemas. Como você consegue criar uma coisa tão perfeita e como é que você consegue criar essas criaturas, na verdade. Porque a pessoa conseguir imaginar isso aqui, só poderia ser aquela mulher. O primeiro livro que eu li então no meio de novembro foi A Sombra de uma Mentira de Alex Marwood, que foi parceria que a gente recebeu com o Grupo Editorial Record, já tem resenha aqui no canal, é um suspense, é um thriller super legal com personagens muito interessantes e aprofundados. Vale salientar, porque isso faz o que A diferença numa história desse tipo. Gostei. Outro livro que eu li no mês foi A Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Esse livro aqui, na verdade, é meio que uma releitura, digamos assim, de, da Ilíada de Homero. Eu não li a Ilíada, mas pelo que eu pesquisei assim por cima, Patroclus é um personagem que não tem muito destaque na história, só que aqui ele vai ter. Então ele foi, era um, um príncipe que foi, acabou sendo exilado, e aí ele foi pro reino de Aquiles, que é um semideus, né? Aquiles, do calcanhar de Aquiles mesmo. Eles acabam se conhecendo e a gente, vai, a gente vai conhecer a história deles desde criancinha até o momento que, na verdade, eles têm um romance aqui. Então, é... Uou, é, exatamente. Super. É um romance histórico LGBT e foi muito, muito, muito interessante. Eu também não vou contar tanto sobre a história porque é muito tempo. Ele, ele conta desde criancinha até a fase adulta deles e boa parte do livro se passa durante a guerra de Troia. Foi muito legal ver essa abordagem LGBT dentro de uma guerra, né? É, é bem inusitado, não e não nossa, aí. É uma, uma narrativa super poética. Inclusive esse livro é o primeiro romance da autora e ela ganhou o prêmio por esse livro. O de Literatura, acho que de 2012. A pessoa já imagina que é um livro muito bom. Eu consegui me conectar muito com o Pátroclo. É um personagem muito humano, porque ele é realmente humano, porque no caso de Aquiles é um semideus, né? Então ele... Fica aí, é o trocadilho Então eu consegui me, me conectar muito mais com ele, mas como ele é o principal aqui, então foi super tranquilo. Só tem que seguir Gatinho. Achei o que? ousadia Ousada, exatamente. Achei. Osada. Essa o quê? Luta. Osada. <risos> Osabinha, okay. Enfim, mais um livro pra lista de, né, de livros LGBT muito interessantes, que vale a pena. Quem tiver a oportunidade de ler, super recomendo a leitura, porque foi muito massa a experiência. Depois eu li um livro nacional, As Águas Vivas Não Sabem de Si, que eu queria ler o que? Há muito tempo, por causa exclusivamente da capa que eu achei muito bonita. Essas, essas cores, enfim, e tudo mais. Corina, que é a personagem principal desse livro, ela mergulha profissional. Aí você já viu que o que? O livro vai se passar embaixo da água, é, no mar, com a caixa que eles, eu, eles ficam. Eu ia ficar sem ar. Tipo uma, uma estação, uma estação subaquática que eles ficam lá, né? Só que todas as pessoas que estão ali naquela missão, eles têm algum segredo a esconder. Corina percebe que cada um tem uma, uma coisa, na verdade ela não percebe muito. Quem percebe somos nós, enquanto leitores. porque O leitor percebe, né, que os personagens estão escondendo alguma coisa, que eles têm segredos enterrados no seu homem. que que começa essa? Inclusive, Corina não sabe qual o propósito real da missão, né? Disseram ela uma coisa e ela tá ali, só que por essas coisas que as pessoas estão escondendo dela, inclusive o capitão ali quem manda, ela não sabe. Tem então é uma coisa muito estranha acontecendo. Só que apesar desse suspense e junto a ele, na verdade, em paralelo os capítulos são alternados, né? Entre, tipo, a vida real, os personagens reais, humanos e os personagens marítimos. Como se o livro fosse todo descrito através dos olhos das criaturas que ninguém conhece. Que moram, tipo, nas profundezas do mar e, inclusive, do próprio oceano. Ele, tipo, narra a história como se tivesse tipo, pessoas estranhas no ambiente dele, misturado a ele e tudo mais. É um livro muito bonito de Silei. Você não tem noção de ver como é. Tipo, a percepção dos animais. Claro que a gente não sabe como é a percepção dos animais. Mas ela meio que dá essa ideia pra gente. E é uma coisa super bonita de se ler. Bem poética também, às vezes. Eu meio que fiz uma relação dele com o filme Gravidade. Só que embaixo do mar é muito parecido, em muitas partes. E com Perdido em Marte. Porque eles estão ali sozinhos. Eles estão ali sem contato com o mundo na superfície. A Línea parabéns. É nacional. Tem uma fantasia bacaninha aqui. Porque animais não falam, né? Animais. Marítimos. Medo que okay. a gente consiga escutar, não. Ah, mas é tão bom ver o ponto de vista das arraias, das águas-vivas, assim. Eu que tu pisciando com o Aí. Olha, Nacional também. O quê? Finalmente eu li Peter Mundo Iglesias Foi uma surpresa pra mim, porque, né, muitos que me conhecem, que não me conhecem também, sabem que eu não sou muito chegada à fantasia. Eu dei uma segunda chance a ele, porque na primeira não deu muito certo, mas agora eu engoli o livro. Engoliu, simplesmente. Foi bem rápido, apesar que eu tava em maratona, né, então isso também dão ajudar Mas o que acontece aqui é Felipe e Raul sumiram, e a filha de Raul, Letícia, e o irmão de Felipe, Daniel, no caso Daniel, convence Letícia que eles estão meio que numa realidade paralelo ali. Na, na realidade existe um universo paralelo dentro dos quadros. Então Daniel convence a Letícia que esse universo paralelo existe e tudo indica que os dois estejam presos nesse universo paralelo. Eu achei bem original a premissa. Por ser é uma fantasia e por ter essa coisa que você não imagina, né? como quase toda fantasia, foi difícil de eu criar os cenários aqui. Sério, eu fiquei meio confusa em alguns momentos, mas é muito interessante porque meio que instiga, né, a criatividade e a imaginação do leitor. Quase um mês depois que eu li o livro, eu ainda lembro vários cenários que eu construí na minha leitura durante esse livro aqui. Então foi uma experiência muito massa e está de parabéns. Mais uma indicação de um livro nacional, que inclusive a gente vai falar sobre isso um pouquinho sobre, assim, né, próximo Sim. vídeo. Sim. <risos> mas é isso, eu uma leitura super rapidinha, uma leitura leve e muito divertida. Porque são o quê? Altas Aventuras que a gente vai... <risos> <risos> é, eu me sinto ver propaganda da versão da tarde. Altas Aventuras. Altas aventuras dentro dos quadros. Vai ser ótimo. Entrando nessa onda de clássicos que a gente tá ultimamente, eu peguei O Estrangeiro de Albert Camus, um francês. É um clássico francês no caso, só que o não em francês, eu li em português, já chega. isso. O nosso protagonista aqui, eu até agora não sei o nome dele. Eu não sei se disseram mas eu esqueci ou se não disseram ele um dia de repente comete um crime mata um árabe na praia ele quis matar, na verdade ele não quis é porque ele não <risos> quis, ele tipo ele matou sem motivo, por isso ele é julgado, só que o que é que acontece? Por trás da simplicidade desse tema é só isso tipo ele cometeu o crime e vai ser julgado tem muitas outras coisas, porque antes de ele assassinar esse caba, aconteceu coisas na vida dele, como por exemplo a morte da sua mãe, todas essas coisas, incluindo essa né, que aconteceram antes de ele cometer esse crime vão ser usadas contra ele no julgamento. Esse livro acaba deixando pra gente uma mensagem que eu não sei dizer qual é, o é mas essa é uma verdade porque eu não sei dizer, mas que a gente tem que viver a vida como ela deve ser vivida, aproveitando porque esse cabo aqui não teve condições não esquece que tem uns links se você quiser comprar qualquer um desses livros aqui embaixo e ajuda o canal né? Pra gente ficar feliz também Mas é óbvio ah, Fugindo também né, dessa coisa americana Que nos obriga <risos> Eu li Casas das Palavras de Javier ramo Enfim, não estou falando espanhol Mas é um colombiano e na verdade Esse livro também é bem curtinho Ele vai trazer na verdade um projeto de Javier e Ele vai pegar palavras Vou dar um exemplo Olhar, Coisa que se vê com os olhos. Quem falou isso? Juan Camilo Osório, de 8 anos. Então ele vai pegar palavras aleatórias, em ordem alfabética, e vai pedir definições de crianças. Então, gente, maravilhoso isso! Amei! Maravilhoso, por quê? Porque criança, geralmente, tem uma visão muito inocente das coisas, né? Assim, muito pura. Muitas vezes a gente vai ficar feliz, né? Com alguma definição, por, por ser uma coisa tão simples, que a gente acaba nem refletindo sobre isso. E muitas vezes eu me peguei refletindo sobre a realidade dessas crianças. Porque tem umas coisas aqui bem pesadas também. Mas é um livro muito, muito, muito, muito rapidinho. Dá pra ler, isso lá, em metade de uma tarde. E é muito legal, assim. É muito puro, sabe? É muito poético. Acaba sendo até poético. E vale a pena, assim. Quem não conhece o projeto, vale a pena conhecer. Aí eu resolvi me aventurar, porque tava tendo maratona. E peguei o quê? Disse que ia ler A Desumanização de Walter Ogumain. Eu e outras pessoas também pelo Twitter. acho que Johnny Hooks e Alisson do Anatomy também estavam lendo. Minha gente, esse livro foi um livro difícil. Pra mim. Foi muito difícil, apesar de ser um livro muito bonito, que tem como tema central, né, ele se desenvolve ao redor do tema da morte. É muito complexo, tá, pra mim, nesse momento, muito profundo, apesar de ser muito bonito, ter uma poética muito legal, e de ser em português, pra quem não sabe, Walter Oman é um autor português. Não sei, não sei muito falar sobre esse livro, não. É isso, <risos> é isso que eu tenho pra dizer. Acho que quem fez uma resenha sobre ele bacana foi Aninha, do Stanto da pessoa vamos lá assistir. Lá. o outro livro que a gente leu foi Razão de Sensibilidade, de que é o que? Austin. Maravilhoso. Que a gente não vai falar, na verdade. Por sim. quê? Porque já tem vídeo e é, a gente vai deixar é pra encurtar o negócio. Clica aqui em cima. Então, cliquem lá. Mas foi uma leitura que a gente recomenda mais um clássico aí pra lista de livros lidos. E foi uma experiência... Vou dar um spoiler aqui que foi positivo, Foi né? positivo, então, sim. Então, vamos lá ver e o que, é que vocês acham sobre isso. Inclusive, clica aqui embaixo no box de descrição, no link do grupo do Clássico Tube no Facebook, porque tá tendo sorteio do livro da sim. terceira edição, que é O Retrato de Daria Gray, que eu já comentei em algum, algum momento aqui nesse canal. É um livro muito bom e as eleições da Penguin são maravilhosas. E a gente também é maravilhoso. <risos> <que>? <risos> Participa junto da gente porque vai ser bacana. O, últimas leituras de mês. Ei, foi grande esse vídeo. Foi, né? foi grande. Foi, foi enorme, enorme filho. Olha e é o quê? Terminou com Nacional e tem mais Gleice Couto. Nacional, Gleice Couto, Vitória Média, Norbileu, Gleice Couto. Eu li Sim. os dois. Porque eu, eu sou o, o quê? Eficiente. Opa, o Antes do Agora é um conto escrito por Gleice Couto que vai contar a história de Júlia e Gustavo. Eles tiveram um relacionamento, um tipo de relacionamento no passado e no presente eles se reencontram, pra deixar né, algumas coisas claras entre eles dois. Só que o conto ele é alternado, ele tem capítulos que vão do passado ao presente. É como se fossem dois passados. Isso, então, um, assim, passado um passado mais passado... antigo é. E um passado mais recente. É, exatamente. Até chegar no momento atual. Muito bacana, gostei bastante da construção desse conto aqui, tá? Gostei é. dos personagens, gostei da mensagem geral. Mas não é um livro que eu amei, não vou mentir. Porque, enfim, conto eu acho muito rápido. Eu não gosto de ler contos. É, eu conto... É, Embora eu tenha essa... gostado muito da história, sabe? O, o tema eu achei super interessante. Me prendeu bastante essa coisa de você ficar sabendo o que diabo foi que esses dois tiveram, pelo amor Porque momento? é um suspense é. enorme até o final do livro. Tanto que eu dei o quê? Quatro estrelas nesse livro. Eu gostei de verdade. É, é porque o... o o problema do conto é porque é sempre muito curto E você fica querendo mais Fica querendo saber mais, é, é verdade É um tema que merecia, assim Você sabe que dá um livro disso aí Inclusive no <risos> então... final do conto, o Gleice botou uma nota Sobre o tema, dizendo que realmente é um tema Que merece mais explicação, que merece mais páginas Que merece mais história Só que não deu pra contar aqui nesse tamanhozinho É bom você ler é bom você pesquisar mais sobre o tema Porque vale a pena Inclusive tem uma coisa muito legal Que é essa história de ouvir uma música enquanto ouve o capítulo Todo capítulo tem um QR Code que Você pode ouvir uma música no Spotify enquanto lê o capítulo E eu achei muito legal porque, inclusive, eu não conhecia nenhuma das músicas e conheci todas e gostei de todas. A leitura foi gostei. super bacana. Parece tipo é trilha sonora de filme. Falando um pouquinho sobre Para Cada Infinito, de Vitor do Geek Freak. Ele vai contar a história de Miguel e Lia. Existe aí uma relação entre eles dois. Aí eu fico muito medo de dar spoiler, gente, porque é tão curtinha a história. Mas vou, vou tentar resumir. Eles se conhecem na internet. Não vou dizer como, mas enfim eles se conhecem de alguma maneira. Logo no primeiro capítulo eles vão se encontrar, né? Um tá indo visitar o outro, aparentemente. E a gente vai conhecendo a história deles através de uns flashbacks, né? Cada capítulo vai dar uma um volta em cima si do tempo. Opa, o que que aconteceu? Okay. E a gente vai conhecendo como é a relação deles dois. Mais uma vez, por ser um conto, isso meio que deixa assim com aquele gostinho, tipo Ah, eu queria saber um pouquinho mais a fundo da história. Não achei das histórias assim mais originais. Eu acabei fazendo referência a muitas outras histórias, mas a forma que Victor traz é bem interessante ele é uma pessoa assim, bem... aquela reflexão uma poesia, um negócio né? Coisa de parece mas a mensagem final, que inclusive eu... foi a parte, assim, que eu achei mais interessante, que é a parte que explica o título do conto, eu achei super legal e muito aquela coisa ahn... sabe? Tipo... Coraçãozinha uhum. conhecida. Uhum. Ah, tá. Eu tô lendo. o livro e recomendo a leitura, principalmente, né? Porque são dois livros que estão começando aí. Uma coleção escrita por booktubers e blogueiros. Estou curiosa para os próximos. Vamos, vamos ver, vai dar. Sabe o que eu acho? A gente não tem costume de ler contos, sabe? É, A gente tem que ler mais contos conto pra se acho. habituar. Exatamente. Exatamente. E, tipo, saber meio que... É muito diferente. Saber ah, que, tipo, ah, isso aqui é um conto. Vai acabar que não vai... É. A gente não vai... Não pode esperar Exatamente. o que a gente quer esperar, tipo assim, eu acho. Não sei. É. Acho que deve ser mais difícil também bem pra quem escreve. Entendeu? Saber o A certo. dose lata das coisas, é. tipo assim, é difícil. Agora, olha, coisas do mundo da literatura que a gente não tá habituado e a gente tem que, né? Exatamente. Se aprofundar um pouquinho mais, às vezes. Fala aqui embaixo nos comentários qual foi a leitura que você mais gostou ou menos gostou no mês de novembro. Deixa a gente saber. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Não esquece de deixar o seu like se tiver curtido porque ajuda na nossa divulgação. Se inscreve se ainda não tiver inscrito e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu!